Sua vontade de ferro, temperada pelo fogo do inferno, permaneceu firme pela passagem que rapina os fracos, pois ele era o andarilho infernal, o predador liberto que almejava vingança em todo lugar, treva e luz, fogo e gelo, no início e no fim. E ele caçou os escravos da perdição com crueldade bárbara, pois ele atravessou a divisa como ninguém exceto demônios, havia feito antes.